Prestem atenção nesse vídeo. Nesse vídeo eu estou mostrando para vocês como que nós fazemos o, o, o encontro do granito no revestimento. Percebam que nós não cortamos o revestimento faceando com a pedra. Por isso o acabamento ficou melhor. Quando você corta o revestimento aonde a pedra termina, fica um acabamento muito grosseiro.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 E isso aqui encaixa aqui, ó, em cima do revestimento Tanto é que a gente corta a parede um centímetro antes Então a pedra vai morrer aqui, mas ela, a gente corta ela antes para ela embutir lá dentro Vai ficar um acabamento perfeito A gente tirou um pedaço da pedra, da cava aqui ó. Isso aqui até aqui, certo? A gente tirou um pedaço para que aqui fique limitado Aqui fique embutido e aqui fica com o acabamento perfeito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 ficando ali 100%. É só, revestir, é só você rejuntar a emenda dos dois com o, re, com o rejunte do revestimento, que é um rejunte branco, e o acabamento vai ficar perfeito. Diferente de acabamentos é, que vocês veem por aí, em que o pessoal faz o corte no revestimento, aonde a pedra termina, fica aquele acabamento muito grosseiro. O acabamento de, de cava lateral fica um acabamento perfeito, top, para um alti, de altíssima qualidade, para você apresentar para os seus clientes aí. Gostou dessa dica? Então aguarde os próximos vídeos, mais sobre a, a instalação desse conjunto de bancadas e granitos, de granito aqui na Casa dos Logistas.